Se os seus cílios são retinhos, não tem curvatura nenhuma e você é escrava do CUVEX, continue assistindo esse vídeo que eu vou te mostrar o que, que você pode fazer para solucionar isso. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais 40. E hoje eu estou aqui no Estúdio Clá Carvalho, que eu vou estar tá fazendo um procedimento e vou mostrar tudo para vocês. O estúdio fica na Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro, do ladinho do Shopping Tijuca. Então, olha, eu vou deixar aqui na tela para vocês o endereço, todos os dados para você depois dar um pulinho aqui e conhecer... A Clarice que vai estar fazendo essa técnica Mas é claro, evidente que vocês vão estar assistindo Vão estar acompanhando E hoje é dia de que? De permanente dos cílios Vou ficar com os cílios de boneca Então, vou mostrar todos os detalhes Vem comigo Gente, tá maravilhoso, agora tá tudo curvado aqui, eu estou com um cílio de boneca. Agora eu quero saber o seguinte, agora me conta Clarice, uhum. o, quais são os cuidados que eu tenho que ter? O que, que eu posso fazer, o que, que eu posso fazer? Basicamente você pode fazer tudo. Assim, hum. né? o que a gente pede pra evitar é usar é, rímel à prova d'água, tá, tá? Porque... A emoção dele é mais difícil, então consequentemente você vai fazer mais força, vai esfregar mais, isso vai diminuir a durabilidade do permanente de cílios, tá? Uhum. Mas os cuidados são é normal, o seu dia a dia vai ser normal. Ó, lavar o roxo, Pode, o sabonete. Normal, normal. normal. Sabonete, o que você usar de sabonete? Quanto tempo? Durabilidade? É, Eu... entre 20, 30, 45 dias. Isso tudo depende da curvatura do seu sino natural. Tá, o que vai determinar a durabilidade dele, além do seu dia-a-dia, -dia, né, o excesso da maquiagem, o excesso da remoção, que diminui um pouquinho a durabilidade, é a curvatura do seu natural. Porque a tendência do nosso cílio é ele voltar para o que ele é naturalmente. Então, se você tem um cílio muito reto, você vai ter que refazer ele mais, mais próximo. Se o seu cílio já é mais curvado, você consegue ter um período mais mais duradouro, né, permanente. Aquela que tem o um super filme, aquelas que tem a um super filme A super filme pode, corona. pode, pode. Porque com a água morna ela, sai, ela fácil. sai fácil, ela solta os pedacinhos. E isso. A super filme pode, oh, todas as sim. máscaras de cílio podem. Mas assim, quanto mais fácil a emoção melhor. Não uhum. dá alergia, você não vai ter nenhum problema de é, alergia, nada eu não sente nada. Porque o contato com, com a raiz do cílio é nenhum. Nem a tinta e nem o produto vai na raiz de cinta. Tudo isso vai do meio pra ponta. Do cílio essa tinta que você colocou, que foi escurecer. Isso, isso né? Essa, a ideia dela é fazer o papel de uma camadinha de rimo. Uma camadinha, isso. Então eu já tô com uma camadinha aqui. Certo, aí fazer. você vai botar mais pra alongar mesmo. Pra okay. dar mais volume. Mas assim, a curvatura dele não já. curva mais do que isso com máscara não. Entendi. Aí já é a curvatura máxima e é o efeito do Curvex. Olá! Voltei 19 dias depois para contar para você o que, que eu achei afinal do permanente de cílios. Bom, primeira coisa que eu quero dizer é que realmente os cílios não estão iguais. Já se passaram 19 dias, eu já usei maquiagem, já fiz a remoção, então tudo isso contribui para diminuir o efeito. Então eu diria que hoje o efeito dos cílios já perdeu aí uns 40%. Ele estava bastante curvado no dia que eu fiz... Mas hoje ele já não está tanto. O um efeito maior, o um diferencial, é quando você aplica a máscara. Aí sim ele faz uma diferença. Então eu utilizo a máscara de volume, por exemplo, e na hora que eu aplico ele instantaneamente faz aquela curvatura maravilhosa, do jeitinho que eu gosto. Então, se valeu a pena fazer o permanente de cílios, valeu muito a pena. Já se passaram 19 dias... Os meus cílios estão curvados do jeitinho que eu gosto Eu vou mostrar ele de lado pra você ter uma ideia de como tá essa curvatura Tá? Porque eu não sei se de frente é possível ver Então, por exemplo, de frente já dá pra ver que ele tá assim, né? Agora de lado eu vou olhar pra baixo Pra você dar uma ver como é que tá a curvatura, né? E vou mostrar desse lado aqui também, ó Deixa eu ver como é que tá aqui... Então dá pra ver, olha, eu acho, dá pra ter mais ou menos uma ideia de como que ficou e como ele está hoje, né? Então assim, tô muito satisfeita, amei fazer, eu acho que o meu vai durar um pouco mais do que 30, 40 dias, eu acho que o meu vai ficar bastante tempo e o resultado está do jeitinho que eu gosto. Então estou eu aqui com os meus cílios totalmente curvados, de boneca. Mostrei tudo pra você aí. Já deu pra ver os passos. O procedimento que você viu demorou mais ou menos uns 30 minutos. Então, olha, super tranquilo. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, se inscreva. Vem fazer parte do canal e ó, tem muita novidade acontecendo e vem muita novidade por aí, fica atenta. Se a tua amiga tem aquele cílio de todo que não fica em pé, aproveita, compartilha esse vídeo com ela e conta pra ela a novidade que ela pode estar fazendo permanente de cílios, tá bom? Então é isso, um grande beijo pra você e até a próxima, tchau, tchau!